No chão ou nos calçados Isso pouco importa A regra principal é correr Correr para desviar dos obstáculos E chegar em primeiro lugar Eu Acho mais legal é correr E ganhar a medalha Eu tenho para me ganhar primeiro lugar Eu quero chegar em primeiro E ganhar a aula de educação física, que antes era uma vez por semana, passou para três. Eles gostaram. Tanto esforço tem motivo. Vão participar da terceira corrida do trabalho, evento importante e que faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso. Em movimento a escola, eles ficam animados, querem ganhar, né? É, ficam... Perguntando se vai ser troféu, se vai ser medalha para quem tirar em primeiro lugar, né? Então, e incentiva a prática de esporte, né? Os treinos têm mudado a rotina da escola. Eu tô treinando muito. Minha mãe tá me levando para o parque anhanguera. Aí eu tô correndo. Ela tá me ajudando. Eu tô batendo corda. Tá preparado para a corrida do trabalho? Ou ainda tem que treinar muito. Ainda tem que treinar muito. Tá animado? Sim. Muda a rotina da escola bastante. É um treino, é uma brincadeira, é lúdico também, né? as crianças participam e eles aprendem muito com isso também. Eles podem levar esse treino lá fora também, em outras atividades que eles podem fazer em casa, até mesmo na rua com os, com os colegas com os amigos. 20 crianças de 8 a 11 anos da Escola Municipal Dr. Orlando Negro, em Cuiabá, foram selecionadas para a etapa Kids da Corrida do Trabalho. O Tiago estava na lista dos que já participaram no ano passado e agora vai correr de novo. No ano é o dia que eu mais me, der, me, me divirto, né? Porque nos outros anos eu fico, não saio muito e é assim. Além dos alunos dessa escola municipal, outras quatro também vão participar da corrida do trabalho desse ano. No total serão 300 crianças. O objetivo é divulgar a importância da prática esportiva e também o não ao trabalho infantil. Esse ano, a terceira edição, pela segunda vez a gente está participando. Muito feliz e agradecida na né, equipe do TRT. E, e assim, incentivar não só a criança, mas levar a família a ter esse convívio, né, deles praticar atividades juntos e também, de repente, descobrir talentos. Em mais uma edição da Corrida, a Justiça do Trabalho doou metade das vagas para estudantes de escolas públicas, que vão participar de graça Tem motivado sim E aqueles que não foram escolhidos né, Que foi feito um sorteio né, Eles ficam sempre pedindo ah, Vê, vê para eu ir também Eu também quero né. E aí é onde a gente está Mandando um recadinho para os pais Aqueles que tiverem condições né, De estar tá levando seu filho para participar Ansioso para a corrida de trabalho? Estão muito e querem chegar em primeiro e ganhar Combinado! A etapa Kids será realizada na tarde do dia 1º de maio, no estacionamento do Tribunal Regional do Trabalho. É a festa da criançada e da família!